Verdade. Tem uma história que é verdadeira, né? Eu tinha uma maluca lá no Jacaré, não é a do Vai Serginho não. Não, tá? Não, não é a morena. É porque eu, eu tive uma rotatividade bastante <risos> movimentada. Passou, passou na farmácia. É, passei. Só já, que todo mundo viu. Já rodou alguns é. quilômetros, já rodou alguns é. quilômetros já. Aí, né, bola? É, é, <risos> aí eu comecei a fazer show e minha mãe falava assim, ó oh, Sérgio, essa maluca vai trazer problema. Lá a e... mãe já se ligava. Pô, e mãe quando fala, não... eu falei, ô é mãe, não leva a mão não. O maluco é uma delícia, deixa eu trazer <risos> o problema. Deixa eu... que eu vou cair. Deixa pra que terra. eu compro esse problema. Pô, aí tô chegando cinco e pouca da manhã e favela. Você sabe quando tem qualquer briga de casal, metade da favela já vai já, saber o que certeza. tá acontecendo a, aonde a sua voz não alcança o telefone vai lá e o casal tá brigando aqui tá falando isso certeza porra compadre aí eu, eu olho para o rio eu vi uma bermuda eu falei caramba eu tenho uma bermuda igual àquela Pô, eu olho mais na frente eu tenho uma camisa igual àquela porra aí eu tô vendo é minha roupa quando eu vim chegando perto de casa porra eu falei porra minha roupa tá toda no rio aí eu olho para cima seu filho disso, seu filho daquilo, devia estar tá com piranha no meio da rua até agora. querida eu sou ah. cantor, como é que eu, você quer que eu chegue aqui? Nove pô, da noite. Ó, é? dá não um dá... tempo, porra, não... Aí, jogou minha roupa no Rio? Nossa, Pô, não velho. leva a mão, não. Aí... <risos> jogou tua roupa no rio é, jogou, jogou minha roupa no rio chegou tarde, e a galera já achou a roupa e já foi pôando pô, eu pulei no rio e ir a roupa depois mas a, <risos> antes, ela me deu uma tijolada, compadre tijolada? é, me deu uma tijolada que pô, a gente calma, tava ela... a, a, gente, a gente tava fazendo um, uma parte de cima da casa <risos> aí tinha uma obra ela que jogou passo. pô, pegou no ombro aí ela, ela <risos> meteu no deboche Aí mandou, tava aquela música da perla mó de madrugada, Na abandonada tchau, tchau, tum, tum, tchau. no celular, marcando bobeira, era, tirando onda, onda, cheio de marra achando que eu vou perdoar e já veio no final deu mole pra caramba tremendo vacilão. vacilão tá tô, e nisso os vizinhos tá tudo caindo na gargalhada amigo é, todo mundo é. não quase quais aí quase quase quase ah, quase quase quase quase agora é chico pegar fogo é irmão. então então eu, eu eu no começo fiquei meio deprimido né compadre falei porra minha mãe tinha razão nesse bagulho quer saber de uma coisa vou te responder sua filha Boa. da mãe é. é aí respondi na música na hora de madrugada, tava bolado, não atendi o celular, maior mancada, rachou a cara, ela me liga a cobrar, você marcou bobeira, não colocou cartão. É muita pretensão tu me chamar de vacilão. Tu jura que é a tal, mas é bom você saber. Eu tô comendo outra mais gostosa que você. Aí! Do, do no tchura eu falei outra coisa, entendeu? É, imagina. No tchura eu falei outra coisa. <risos> aí foi onde ela me deu a tijolada. mandou o tijolo. Aí, pô, pro pouco não pega na minha orelha, porque bateu ah, aqui no nome. ombro. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Minha mãe tem razão? Vou pra casa de mamãe. E fui, pronto. Aí hoje a gente é amigo pra caramba. E, e, ela quando viu contando isso, ela morre de rir, mas... Porra, a pessoa que te dá Porra, a tijolada, nada, mas tá tudo boa, certo, né? É. É, mas né? é. é Coisas de casal, né, compadre? Coisa então de casal, é, que... Tu tá solteiro, tá casado? Não, eu tá... já falei, eu tô casado, meu amigo. Eu tá sou casado. casado. É, sou casado a oito mãe vezes. Da filha. É, eu, te, eu sou casado oito, oito ve... vezes. Oito vezes, tenho nove travecos e cinco velhas, compadre. Porque aí eu, eu, eu, eu brigo com, com a esposa lá, aí eu vou, fico na casa do traveco, bebo com o traveco, eu vou, pego a velha. E é o seguinte, vambora, vida que segue, compadre. Tu tá rolando. É, eu não quero nem saber.